Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você conhece a função orgânica cetona? Não é aquele produto que as mulheres utilizam para tirar esmalte da unha, não. Se a sua resposta foi não, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma didática como entender. Acetona é uma função orgânica caracterizada pela presença da carbonila, ou seja, o C dupla O no meio da cadeia, ou seja, entre carbonos. Acetona está presente em vários óleos essenciais de flores e frutos que são bases para fazer perfumes. O grupo funcional da cetona é uma cadeia qualquer C Dupla O e uma cadeia qualquer. Então, quando você vê um C dupla O entre carbonos, você já sabe que é a cetona. Já a acetona, que é a propanona, essa sim é um solvente que é utilizado, inclusive, como removedor de esmalte. Agora, nós vamos ver a nomenclatura da cetona. A nomenclatura é a oficial dada pela IUPAC. Então, ela é prefixo mais sufixo mais ona. Ou seja, a gente vai pegar o hidrocarboneto correspondente e trocar o final por ona. Então, quantos carbonos a gente tem? Um, dois, três, quatro. Met, et- prop, ut. Então, prefixo, ut. Sufixo, ligação simples, an, mais final, Ona, tá vendo ó, Buti, an e ona, então butanona. Lembrando que a gente tem que começar a numerar a cadeia pelo carbono mais próximo da carbonila. Nesse caso aqui, para ser uma cetona tem que estar tá entre carbonos. Se tivesse uma cadeia para cá, a gente começaria a contar, né, veria quantos carbonos e a extremidade mais próxima. Como aqui ele, ela está entre carbonos, então a gente... Já começa por aqui, ó. Eu contei da extremidade mais próxima, mas não precisa de numerar. Quando tiver ramificações, a gente tem que ver aonde está, né, a posição da ramificação. Primeiro a gente vai colocar a numeração mais próximo da carbonila e identificar onde está as ramificações. E começar a escrever o nome por elas. Então, vamos numerar aqui. A carbonila tá aqui. Então, vai começar por aqui. ó: Um, dois, três, quatro, cinco. A ramificação tá no carbono 4. Então, vai ser um o 4. O CH3 é um metil. Então, vai ser 4-metil. Então, a gente tem met, et, prop, but, pente. Então, pente. Só tem ligações simples, então é sufixo. Um, a carbonila está no carbono 2. pentan vou colocar aqui embaixo. 2, ona Então, Numere sempre a cadeia pela extremidade mais próxima da carbonila, que é o C dupla O, e olhe se tem ramificações. Se tiver ramificação, tem que numerar eles primeiro. Se tiver mais de uma, né, a gente tem que ver se for metil, etil, e assim sucessivamente. Olhar onde que ele está, colocar primeiro eles, para depois acabar de fazer a nomenclatura. E a gente tem mais um pouco de nomenclatura ainda. Na nomenclatura, nós temos uma observação. Quando a gente tiver cetonas insaturadas, a nomenclatura é prefixo mais posição da insaturação mais sufixo mais posição da carbonila mais ona. Então, vamos começar a numerar pela extremidade mais próxima da carbonila. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente tem ramificação. Então, a gente vai colocar a ramificação primeiro. Então, vai ser 4 que mete et. 4 etil. 4, por causa da dupla ligação. 5 carbonos. pente Como tem... Insaturação é em, tem, tem. a carbonila está no carbono 2, 2, olha, então nomenclatura para cetonas insaturadas. E as também tem uma nomenclatura usual, que a gente utiliza no dia a dia. Então é o grupo menor mais o grupo maior mais cetona. Então a gente tem aqui ó um grupo menor e o grupo maior e acetona né a carbonila no meio então a gente vai começar pelo grupo menor que é esse aqui então esse aqui é o etil o grupo maior é o isopropil Mais cetona. Então, fica etil, isopropil, cetona. Então, essas aqui são as nomenclaturas que a gente tem. A, no, a oficial, que é da IUPAC, e a usual, que a gente utiliza no dia a dia. Curiosidades sobre as cetonas. Na indústria alimentícia, as cetonas possuem uma importante utilização, a extração de óleos e gorduras de sementes. As plantas utilizadas nesse processo são o girassol, o amendoim e a soja. As cetonas podem ser encontradas na natureza, em flores e frutos, e até em nosso organismo, em pequena quantidade, fazendo parte dos corpos cetônicos na corrente sanguínea. Esse composto é empregado como agente aromatizante na fabricação de alimentos e perfumes, a acetofenona. É a acetona aromática mais simples, sendo incolor e de alta viscosidade. Ela é amplamente usada para adoçar alimentos e bebidas. Graças a seu aroma frutado, também é usado para fragrâncias encontradas em loções, perfumes, sabões e detergentes. Principalmente como aroma artificial de amêndoa, cereja, jasmim e morango. E ela é utilizada também como solvente para plásticos e resinas. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Não esqueça de baixar o meu e-book logo abaixo desse vídeo. Clique no joinha e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mimim.